Como descobrir sua taxa de palavras por minuto? PPM, leitura dinâmica e memorização, estratégias para acelerar a leitura com compreensão. O que queremos fazer a seguir é estabelecer sua linha de base. Então, você vai ler por um minuto. Se concentre na leitura. Na sua velocidade normal, é claro. Agora, você está sendo seu observador. Então, pode estar um pouco desconcentrado. Mas tudo bem. Você vai ler por um minuto. E então, você vai fazer as contas que te expliquei no vídeo anterior sobre como calcular a velocidade de leitura. Clica no card ou no link da playlist Como Fazer Leitura Dinâmica, que está na descrição. Você vai descobrir quantas palavras aproximadamente você leu em um minuto. Essa é a sua taxa de palavras por minuto, PPM. Agora você já sabe sua taxa de PPM. Essa é a sua referência inicial de velocidade de leitura. No próximo vídeo, vou te ajudar a dobrar ou triplicar sua taxa de PPM, sem precisar de um grande esforço para isso. Aguarde o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau! O que aconteceria com sua carreira se você pudesse ler 50 livros por ano? Baixe o e-book Leitura Eficiente e tenha 15 ideias para você ler mais e melhor. Clique no link da descrição desse vídeo. Aproveite, o e-book é 100% gratuito.